Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, com dois exercícios para fazer não só as suas coxas, mas o seu bumbum ficar bem durinho. Se você não é inscrito, inscreva-se e o melhor de tudo, vamos o passo a passo? Vem comigo! Vamos fazer o seguinte, olha só, esse exercício que eu vou fazer é o exercício conhecido como quatro apoios, eu estou potencializando o máximo o bumbum, é projeto bumbum grande, como é que nós vamos fazer? Vai ficar na posição, assim, de quatro apoios. Nessa posição, é a posição de quatro apoios. Você vai fazer a flexão. Flexão é, é dobrar, tá? Dobra a sua perna de maneira que o seu joelho chegue o mais próximo possível do seu peito. Assim. Depois você vai fazer, é subir com a perna dobrada. Dessa forma, descer, subir. Isso, desceu, subiu, vamos lá, três, devagar, faz comigo, trouxe, subiu, quatro, isso, vem menina, cinco, devagar, vai, seis, isso, vamos a sete, a sete, sete e vamos fazer a oitava para essa dica, fez oito para o lado oposto, nós vamos fazer a mesma coisa, vou ficar aqui, você não precisa virar em casa, é só mudar a perna, eu estou virando aqui para você poder visualizar, onde você vai ter uma visualização melhor do movimento, um, isso, dois, perfeito, três, Bora. vamos fazer quatro, isso, vamos a cinco, cinco, vamos a seis, 6 e vamos a 7. 7 e finalizar com 8. 8, perfeito. Agora nós iremos fazer um outro exercício. Esse exercício foi para pegar bem o seu bumbo, pegar bem ali o glúteo. Agora você vai fazer o um exercício voltado para posterior de coxa. Como é que nós vamos fazer posterior de coxa? Preste atenção. Vai fazer a extensão da perna embaixo, assim, ok? Feito. Aí você vai fazer o seguinte, ó, vai ficar com a perna embaixo, flexionar, voltar, flexionar, voltar. Esse daqui é para os iniciantes. Então, se você é iniciante, mantém a perninha assim embaixo, flexiona, 3, vamos comigo, vamos lá, 4, 5, 6, vamos fazer 7, 7, mudou o lado, Vai colocar agora a perna esquerda embaixo e vai fazer o um movimento. Um, dois, três, quatro, 5, seis, 7, Perfeito! Mas se você for aquela pessoa que já é uma pessoa que treina há muito tempo e vai falar, professor, isso aí não dá resultado para mim. Aí eu venho com a dica, você vai botar uma caneleira, Vai ficar na posição de quatro apoios, vai fazer a extensão da sua perna, manter o joelho ali paradinho e vai dobrar e fazer a extensão. Dois, isso, três, vamos fazer cinco. Quatro, isso, cinco. E isso você fazendo com a caneleira, tá ok? Uma caneleira aí de no um máximo meio quilo, um quilo, já está de bom tamanho. 1 um, dois, três, quatro, cinco. Mas lembrando, para fazer essa forma de treinamento, você tem que ter a liberação do seu médico sempre. Aí eu vou conversar com vocês. Professor, mas como é que eu vou conseguir ter realmente o meu glúteo bem desenvolvido com essa dica de treinamento? É fácil. Você vai pegar... Esse treinamento vai fazer de maneira que você sinta a musculatura e na hora de você se alimentar, o ideal é que você tenha uma nutricionista. Mas você mora numa cidade, ou um lugar que não tem acesso a isso. Aí eu fiz o Google, meu blog, que é o Ganho de Massa Magra. Na verdade, foi a equipe, né? A equipe fez o blog lá de Ganho de Massa Magra, que são dicas de receitas rápidos, rápidas e fáceis, para que você consiga ali se alimentar bem, de forma barata e conseguir ter os resultados que você deseja. Então, não deixa de acessar. Está lá embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito, aí você se inscreve, toca nesse sininho. Se você quiser realmente ajudar ainda mais o canal, torne-se membro do canal. É baratinho, dois R$ reais, dois reais é R$1,99 ao mês, só para poder ajudar com que eu monte uma equipe para trazer blog, nós podermos trazer ainda mais coisas para vocês com nutricionista, consultoria, enfim, vocês já sabem que o canal aqui trabalha o máximo para trazer material para vocês. Até o nosso próximo encontro!